O que você está fazendo aí? Eu vou fazer isso, viu? Um patê. Não sei como se fala patê? espanhol. Deve ser patê. Ah, um patê. Não só. Banana do nosso quintal. É, gente, o castinho tá tão madurinho. Eu espero que o Leandro leve vocês ali fora rapidinho para ver, tá? Mas... Tá chovendo. tá chovendo? Acho que tá. Você é de açúcar ou fuzileiro? Não, a câmera não é. é a câmera não é. Gente, sardinha. Olha que bonita. Sardinha não, tubarão, né? O Gente, tamanho... tubarão. Olha o tamanho disso. Legal se não for, né? Não, essa é igual aquela que eu comprei, não é? Sim, deve ser. Acho que é. Se é igual a que eu comprei, ele é grandona. Essas sardinhas são gigantes, cara, pô! É, gente, aqui o Leandro não abre lata não, quem abre sou eu, né, Maria? É, não precisa mais, né? Precisa, Panamá você é chique. É muito tranquilo. <risos> é muito tranquilo. Tem garfo aí? Dá um gafo aí, por favor. Olha isso, gente. Olha Ótimo. o tamanho, olha o tamanho disso eu, eu falo que é tubarão, isso não é sardinha uh! <risos> Soltou Deixa eu ver se eu consigo pegar ela assim Olha isso Isso é a metade dela, né? É, é a metade, porque o é resto que traz. O resto tá ali É uma que rádio, sardinha é gigante, cara por aqui ó, Vocês tem noção do tamanho do meu dedo, olha o tamanho da bicha ó. É verdade O tamanho do meu dedo, é mesmo? Ó. É muito grande o cara. <risos> Sadia do Brasil, que é um negocinho muquiraninha, né? Aí o que? Vai virar o que? Vai virar é, canal de receita agora, Leandro? Sim. <risos> que coisa! A pessoa não tem mais privacidade não, gente. A pessoa tá fazendo as coisas aqui e tá com a câmera assim, ó. É, você vai dar uma mas... aula de culinária. Como fazer patê hoje? Nossa, mas pra que privacidade, né? Pra que privacidade você já tem um canal, né? De gente bonita, gente bacana. Eu quero minha mãe de Ah, é, agora melhorou. Claro, tá que, melhorou. claro que, que melhorou. O meu rosto que não melhorou, né? Ele não dá pra olhar, né? Aí, pra você fazer o pâté, primeiro você amassa, né? Pera, eu faço um pâté bem simples. Você não bate no liquidificador, no processador? Não, porque eu gosto que fique bem grosseira. Aí, o que que eu faço? Eu amasso, pego uma pilher, Vai tô, por me, ba... sentindo, tô Vai me sentindo, tô me sentindo, não, tô me sentindo Ana Maria Brega, gente. Ana Maria Brega, panaminha. Ana Maria Brega, já tá toda largada, né? Agora, fale em espanhol agora, apresenta aí o canal em espanhol. Eu não sei ainda. Como que se abre isso aqui? Maionesa, ma mayonesa, ah, eu não sei. É esse, é esse paname, essa maionesa? maionese? Maionese? Não, acho que ela é ma, maio... ela... acho que ela é maionese. Acho que ela não é. que eu não compreendo? Se terem que abrir em espanhol para mim. Você vai ficar sem compreender, porque eu não abro ainda muito bem o espanhol. Aí, ó. Mira. E mira, mira cá. Aí o que, que eu faço, galera? Eu coloco a sardinha, né, com o tubarão, aliás. Conforme vocês já viram. E quanto custou essa latinha de sardinha? Essa latinha custou R$ 1,48. ,48. E só para dar uma graça também, eu coloco é, coentro. E como que se abre coentro aqui? Então, aqui coentro se chama colando, mas... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, é cilantro. É, coentro, cilantro coentro. em março. Então, o que é culantro? Culantro é aquele. É esse aqui, ó. Aqui, culantro. Culantro é esse trequinho aqui. Eles falam que é o coentro do chino. Do tino, né? Conforme eles falam. Tem o mesmo cheiro. Gente, é... não, cortado. Quando corta. Ah, tá. Quando corta, ele tem o mesmo cheiro do coentro. Só que ele é assim, ó. E é tempero também. É isso, galera. É isso aqui. Só pra dar uma gracinha mesmo. E comer com o pão. Gente, deixa eu mostrar o pão a vocês. Deixa eu ver onde o Brenda botou. É. Brendinha, onde tá o pão, filha? Onde tá o pão? em cima do pote de biscoito de coisa olha isso gente 86 centavos e a bisnaga que eu vi lá nesse mercado Rei aqui é uma bisnaga né grande 53 centavos só que aqui para casa a gente prefere comprar comprar pão de forma porque rende mais né porque se a gente for comprar esse pão aqui para cada um comer. Então, até a semana, ou. Não é, Leandro? Não rende. É, não rende. é o que você fala. Então é isso, gente. A minha. A minha maionese. A minha. maionese. A minha.. O meu papê é bem assim. Se alguém tiver aí outra forma aí de fazer, melhor, né? ah, Verônica, coloca qualquer coisa e que fica que a cebola bacana. vai te também? Não, aquela cebola ali. É, é por isso eu estava chorando ali no quarto, não tava sabendo o que era, aquela cebola picando aqui. <risos> então. Essa cebola aqui, eu vou. Eu cortei duas cebolas, né? Em fatias. E ela tem que ficar aqui durante algumas horas, porque eu vou fazer ela em vinagrete. Em vinagrete não, em conserva. Tá colhendo os olhos você? Colhendo os olhos? É essa claridade, se você ah, não sabe. Tá, quer que pegue o óculos escuro? Não. Então é isso, gente. Tá ponendo, pronto? Finalizou Sim. Agora é só comer um pãozinho lá fora. Banana? Isso aqui é banana ou é. Isso aqui se chama plátano, acredito eu, gente, se eu tiver errada vocês comentem aí. Aqui tem aí. três nomes, é plátano, não, é plátano? Não, não é três nomes, é, é tipo isso. assim, é como a banana da terra, a banana d'água e a banana normal. O que a gente come, banana por exemplo, eles falam que é guinel, é, essa banana aqui seria a banana da terra aí no Brasil, que a gente come frita, aqui se chama plátano. E aí vai. E o que, que se chama banana? Porque tem um troço no mercado que fala, ah, isso aqui é banana, é pomba, é o Agnel, ou é plátano? Então Leandro, tem banana, banana normal e aguinel. então aí eu não sei o porquê que eles falam, mas é muito difícil você ver. Não sei, deixa eu Tô aprendendo ainda. <risos> então vamos lá ver o... É Antônio, o banheiro de sacha está é carregado. Banheiro de sacha aí tudo Leandro, o banheiro da gata. Isso? Do que, Verônica? Ela é picante? A Verônica quer... Ela só vai ouvir isso quando for editar o vídeo, né? Que deselegante! Ela quer cortar as bananas. Mas o que acontece? Eu não quero cortar por quê? Porque... Aqui... ó, tá vendo aqui os cachinhos da banana... Isso é a banana da terra, né? Tá quase caindo já. Já quebrou aqui o, a bananeira. Aí ela quer cortar. Só que eu não quero cortar, porque eu até coloquei aqui o, o, o grão de girassol. Porque os esquilos estão vindo aqui comer a banana. Banana pra gente, eu, não sei, eu até peguei uma para poder ver se ela comia, se ela gostava. Se a gostar? gostava, fazer frita lá, banana terra lá, como eles fazem aqui. E aí, o que, que o esquilo faz? O esquilo vem por aqui, por essas árvores aqui. Que Eu não sei se a Verônica já colocou um vídeo que o... O Anthony pe conseguiu pegar os, os estudos bem de pertinho com a câmera, com essa câmera aqui do celular de Verônica que é mais Oi. é mais a areia de sacha tá suja tá cheio de kibe Aí eles vêm pulando aqui, né? Aí desce aqui, pulam dali pra aqui pra... pro dali para aqui para o pé de mamão, que inclusive tá cheio de mamão também, né? De mamãozão gigante. Aí eles descem aqui, aí pula para bananeira e depois pula para ali para comer. Então, eu não quero tirar essa de banana, porque para eles, né, que tem pouca pouca coisa aqui para poder buscar, para porque é escassa a comida aqui, para eles é mais útil para eles do que para gente. Deixa aqui a bananinha quietinha, eu deixei até aqui uns centímetros para poder ver se vocês acostumam a comer o, o, o grão de girassol que eu troquei botei pra cá, né? Já que estão vindo pra cá, por causa da banana, já vão achar aqui o grão de girassol também. E aí já vão comer aqui, vão ficar no esquema, né? Deixar os bichinhos comer, tá gente? Os esquilinhos. Antigamente eu só vi esquilo na. Eu só vi esquilo lá na. naquele horto do Rio de Janeiro. Aí. Isso aqui é uma tela que a gente bota aqui, ó. Ela, ela, ela é magnética, você solta, ela, ela você passa, né? você, abre, você passa, quando você volta ela, ela cola. evitar tá aqui, tem bicho aqui. Foi. O que foi, tia? você falou arrumar mesa aqui, arrumar tá a mesa ou arrumar a mesa e botar as coisas lá? É o que é, É porque eu vi agora que ela é picante. Ah. Olha isso. Ah. Então forte não cantando